no cais comercial de, de, de faro temos o aeroporto de perto sempre aviso a passar vamos lá ver 600? Esta é, é, é, foi? Desta, é cara. O crime não compensa. Esta é boa, é uma boa máquina. É, pronto, vamos a ver. Vamos aqui no caixa comercial. Quero ver a Veracruz, está lá à frente. São 10 horas da manhã. o tempo, tá bom? O tempo tá bom. está bom? E o bom? noite choveu temos aqui a, a, a filmar para meter na internet, não meter no, no YouTube. <risos> caixa comercial este que pertence a Sines. Sines é que controla este caixa Controla todos? Está aí a caravela. Caravela Vera Cruz. Eu vou ter um pequenininho. Eu, o outro dia eu poder tentar no desconto, sim. O tempo que a gente leva até lá. Se estivesse lá já estava na hora. Mas avinhas assim. Já vai de volta. para o aeroporto sei os, os guinhos. Já vai para frente. Deve ser as canas depois, deve ser as canas de volta-se. Isto é um acesso restrito aqui nesta não Aqueira velha. Não dá para. Ontem, a gente estava a vela toda em cima da água, cá em cima estava a madeira cheia. Ah, estava em cima! Não dá para ah. filmar a caravana toda. Peste é pequenina! Pois, que a se maneira não é não, nenhuma. Isto é uma réplica, mas de qualquer maneira. dá ser para aqui, está a porta aberta aqui deste lado. A entrada é deste lado. Caravela Vera Cruz Não, os barcos, este aqui também não é não, não. Temos... visita agora Está ali o país de embarque da Caravela Então esta é a caravela, vamos aproximar-se um bem, da caravela. Este aqui também, caravela Vera Cruz. E temos aqui o cais comercial. Estamos a ver. É grande. Não, eu vou ter que falar. aqui caravela... 36... Vem ver a cruz... Vem Quem estiver a bordo está, quem não estiver... Ah, mas vamos andar de caravela? Não, claro Ah, que não. estava a ver! Se quiserem pagar 50 mil milhões de euros... Ainda damos uma voltinha hoje. É bem. Apesar que isso é o preço para comprar a caravela. Não, é muito mais caro. É mais caro? Bom dia. É mão? Ah, aqui nisto. Vamos desinfetar aqui a mão. Já está no pedal. Já vimos. É no pedal. Está no bicicleta. Senhora eu não sou o comandante. É, o comandante vai fazer aqui a, ah, a explicação como é que isso aqui está tudo explicadinho, ah, está tudo explicadinho até, Nosso, na hoje é um dia de visitas ao público em geral se eu fosse a explicar a cada pessoa que vinha aqui nunca mais acabado ah, pois mas agora tinha aqui esta daqui nós Miguel. era era não. punha aqui uma cassete não mas há, há aqueles pontos então vamos já subir. subir ok força. vamos já subir para ver a caravela os seus primeiros do dia é este dia de setembro. Com licença. Vamos lá entrar. Fiquem à vontade. Está tudo explicadinho um um nestes painéis. pois se tiverem alguma dúvida, podem falar connosco. Está bem? Certo, ok. Obrigado. Nada. a Vera Cruz. Caravela. Mandante. Vindo tripulantes. Não. Não. Eu, eu sou um pirata do Chate mar. Se eu tirasse a máscara, posso ver o que era ver um pirata sem dente Vamos aqui o cabestante é Oh, este aqui, nós conhecemos o canhãozinho, Que um canhão! É bocadinho, mas para afundar o barco não precisa muito, se calhar, se calhar, se calhar não ter preciso. Vamos ver aqui deste lado, e ali para cima o que é que temos? Ah, temos ali a vela, é muito alto, pode ir atirar a moeda, pode ir atirar a moeda, só a meio do limite, não sei se espera. Vamos embora pá, para curtir mão. Pincel. Olha. Boa, a pincel. Boa. Vida à borda. Boa. Pá, boa vontade dela, pá. A maioria dos marinheiros dormia ao relento no convés. Aumentava-se peixe, carne seca, caranguejo. Via pouco tempo. Pouco tempo a borda. Aí os ratos. Queria muito. Mas não há problema, estão seguros Não vocês, já tem umas coisas andaram Navegação, as caravelas, a bolina, uma espécie de zigue-zague contra o vento. Estão a ver? Então, quem sabe um dia, vamos ver os nossos marinhos. Velos triangulares. Não, bem. eu também não queria, na atividade. E depois curei, fiquem à vontade. Vamos ver <risos> o lã. Vai lá em cima, vai lá cá lá em a cama de lama. Olha o ruído, não põe a ler o. Exatamente. Ah, pois é que é. É. Pois é, pois é, pá, às vezes Quer há uns isso? vídeos. Oh, é? Com licença. Só. Vamos tirar uma fotografia vocês assim. Olha! Sim, bar, é. Oh, que ah. chega! Isto é mesmo. Ah. Isto é como se fosse aqui o volante do barco. Olha, olha, olha assim, a é explicar. é a cana do leme. Nós mexemos aqui a cana Sim. do leme e o barco anda, anda para um lado ou para o outro. Ah. Mas sempre com as velas, temos que pensar para onde é que o vento está a soprar, para onde é que o vento bate nas velas, para nos empurrar para a frente. Que nós odiamos andar para trás. Mas já aconteceu. Isso só está acessível a parte de cima, não é? A parte de baixo não? Lá em baixo, baixo não, lá em baixo são os nossos... é onde nós dormimos, dormimos e onde guardava material é só... antigamente. Antigamente guardava-se comida e tudo mais. Sim. Agora temos beliches, duas casas de banho e uma cozinha, mas só os tripulantes da caravela é que podem aceder. Olha, aqui vais ver bem a caravela a navegar. E se calhar até vais ver lá em baixo como é que nós dormimos. Olha aqui, só a vela. Bem boa. Não é, tem motor, Martim. é só com o vento. Só o vento? Não, tem motor. É? Mas é auxiliar. Só usamos o motor quando não há, quando não há vento. Mas o original não tinha ah, claro, ah, não. Boa, boa. Não. O original não, não havia. Não. Claro. Não havia nada. O motor eram os carros. É? Sim. <risos> Olha aqui na Rávida, ao Fer de estuba. Bem bom. Mas aqui já estamos só o motor. Nas Berlengas. Daqui a três semanas vamos estar nas Berlengas. Vamos soltar uns peixinhos. A ver se eles se dão bem ali. Pois a vez é que vocês iam um pouco por Timão, por Senos, é, não é? É, depois Lisboa, depois devemos de ir às Berlengas. Em Berlengas, sim. E depois um fim de semana no sábado. É no sábado, sim. É e e Depois, depois vamos berlengas. descansar. Depois descansa e por volta de depois então, voltamos é que... lá para fevereiro. Ah, para fevereiro, volta não fazer outra rete, não Vou também né? ir às vezes até a Espanha, não? Agora Porque... viemos de Espanha. A viagem de Espanha. Há Espanha. Gente, já fomos ao Brasil, Estados Unidos. Era suposto estarmos a fazer uma volta ao mundo. Ah, era. E a chegar agora às Filipinas. <risos> Mas o Covid trocou-nos é, trocou volta de tudo. Oh, olha, chefe, o com vens. Isto é lá embaixo. Isto é a parte de baixo, não é a parte de acerta. Vamos subir ao mar. mais. Isto é a parte mais. Não é histórica, não né? é? O vídeo, Sim, é para mostrar um um do... do como, como é que, que nós é, nós é agora, né? Isso é através do Erasmus, pois você costuma fazer isso do Erasmus de vez em quando, não né? é? Faz, é. faz, faz parte... parte. Faz parte. Que saber navegar em qualquer tipo de... Era o vídeo que tinha para mostrar, não é? O, ter... o, ter... É, não há é vários, aqui. eu tenho aqui... Mas é, é para passear, basicamente, o, o que já vimos, não é? Ou não? Ou não mais de não há muitos diferentes. Vamos continuar a ver e então, tem ali o estrelado, o quadrante, os instrumentos de navegação a e a bússola é o que temos aqui deste lado. E fazer da mesma maneira. Vamos lá continuar. a ver aqui deste lado. Temos aqui mais coisas. É a cana do LEM. Continuamos Quadros de farões aqui. 24 é? horas por dia. Alguém está aqui ao leme. Porque este desafio não se conduz sozinho e nós também não paramos no meio do nada. Isto é a parte de baixo. É para baixo? É para baixo, é assim. agora ver se pode ver, não é? Vamos chamar vermos. Vai ser o cão de guarda. Vamos lá ver lá a parte de cima. Vamos lá subir. Comerçais comerciais é que ele vai agora? Quando é que ele vai? Ela está parado Viemos ali daquele lado De A de uh, caravela Vera Cruz é uma réplica das embarcações mais importantes nas viagens dos portugueses do século XV e XVI. Uh, foi construída nos taleiros de, de Vila do Conde, uh, por ocasião dos 500 anos das, das descobertas do, do Brasil. Lançado ao mar no ano 2000, é uma caravela portuguesa como já vimos, que é uma embarcação rápida, de fácil manobra, apta para bolina, que é volejar contra o vento, não é? e, e pode ser bebida a ramos, podiam facilmente subir os rios das costas africanas. É a caravela que Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança em 1488. É, pertence agora à, à prova vela, a Associação Portuguesa de Treino de Vela. É uma associação privada, sem fins lucrativos, esta caravela. É, pode ser visitada em vários portos, né, elas costumam... É, Sines, Seixal, é, Porto, Faro, Setúbal, Sevilha... Agora neste momento, irá seguir daqui para Portimão, Sines e Lisboa. Vamos lá, Vou continuar a ver. Vamos ver com que pessoas a descer. Vamos desimpedir. Porque oh. Vamos assim, Vamos embora? Em roupa. E choveu. Já se a não conseguia vender um chapéuzinho? É não, certo. não temos nada agora é, para vender, não, lamento muito. Não Peço tem desculpa, nada. não há nada. Está certo aqui, ok, obrigado. para a próxima. Está bem, ok. Nem uma t -shirt? Nem, não temos, mas vendemos tudo. tudo em Sevilha. Vende-se tudo em Sevilha? É Está bem, ok, obrigado. Já que me quanto é que custava o chapéu? O chapéu, penso, custa 10 euros, mas 10 euros? não tenho a certeza. Está bem, não, ok. Mas online pode comprar. Posso comprar online? O site da Forvela.pitil para comprar o merchandise, ok, obrigado. Agora temos ali o Cília a apanhar. Oh! A apanhar ostras, olha o que temos aqui. Isto é um caixa comercial, ninguém vem ninguém aqui apanhar. Vamos ver. Olha por isto, olha ostras. Apanha, Lucília. <risos> temos aqui ostras, é? Eh? Ostras e bom, bom chinelo. Ostras e bom mexilhão, temos que aproveitar. ostra, isto é que é a ostra, esta está, está vazia. Por isto ostras ostras, é? Por ostras, ostras e mexilhão, ostras e mexilhão. Vamos aqui, as ostras, ostras aqui e as ostras. Ai, é, tu estás Aí está. Tu não vem, vem. Bem, espero que tenham gostado da nossa visita à caravela Vera Um beijo para todos e boas velas. Boa-vos não, né? Tchau, sejam felizes. E com esta âncora nos despedimos, espero que tenham gostado da Caravela Vera Cruz. Um beijo para todos e sejam felizes. Obrigado.